Assim, atingi, atingi o objetivo, mas um, queria saltar bem, queria fazer saltos acima dos 17. Foram sempre nulos, muito, muito, muito tirados ao milímetro, mas uh, os nulos não contam, por isso terei que esperar pela próxima vez. Mas, uh, como já disse, o principal objetivo era os 12 pontos. Esperemos que tenhamos, que tenhamos um bocado daquela pontinha de sorte para, para ficarmos entre os três primeiros. Acredito que sim, vamos manter a esperança até ao fim. E acredito que quem ainda falta para competir vai lutar até ao fim. Portaram-se lindamente, portaram-se de forma exemplar, foram super profissionais e estão a dar o, estão a dar o lead para, para ganhar o máximo de pontos e estamos todos reunidos, estamos todos muito unidos para, para atingir esse objetivo.